Já falta só mais uma caixinha para gente completar esse desafio abrindo 10 vezes. Lembram daquela M4 HAL que eu peguei algum tempinho, algumas semanas atrás aí pro meu inventário, uma HAL bonita Factory New, pois é, ela acabou de ir embora, eu vendi ela para um colecionador de skins brasileiro, peguei grana para investir em outras skins que eu estou pensando em adicionar aí para minha coleção, meu inventário de CSGO, mas ao mesmo tempo eu gostaria de novamente conseguir pegar uma HAL abrindo caixas de CSGO e não fazendo upgrade, né, que foi o caso como eu consegui a HAL, né, eu fiz um upgrade aí que deu muito Certo, mas algo que eu não consegui ainda no que drop é abrir uma caixa que dropasse HAL ou Dragon Lore ou Gang Eu já peguei aqui no que drop abrindo caixas Alp the Prince duas vezes. Então eu decidi que no vídeo de hoje, aqui no que drop, eu vou gastar uma graninha alta, vai ser 3.500 dólares em caixa, bicho. Vai ser muita grana, espero que dê lucro. Eu vou abrir essa caixa aqui, a caixa da HAL. É uma chance de 0,16% de pegar HAL e ela pode vir em condições aí que acho que é Field Tested ou Minimalware, e apesar de a gente ter conseguido ela em Factory New no Upgrade, pra mim Minimalware já tá bom demais, por isso vão abrir 10 vezes a caixa da HAL, começando com essa, bora que bora, já cai pelo menos uma faquinha aí pra eu ficar feliz, Opa, opa, beleza, Survival knife Fade, 396 dólares, tá bom, tá bom, aceito, lucro de 46 dólares, beleza Eu só tô com grana na minha carteira pra abrir mais uma, então espero que essa seja especial Eu vou ter que vender uma ou duas faquinhas que eu tenho aqui no inventário do drop pra conseguir abrir mais 8 caixas da HAL E agora veio a Fade, a Bowie knife Fade, beleza, beleza Não deu lucro foi exatamente o preço da caixa É com muita tristeza que eu vou vender aqui a minha M9 Marble Fade Eu vou vender ela, beleza Isso dá pra gente aqui mais três chances de abrir a Hall Vai bora, mano, bora A terceira caixinha eu acho que ainda não vai vir Mas quem sabe na quinta Opa, opa são Kimono, nossa, essa daqui do lado tava com float baixo, hein, 673 dólares, vem na minha, beleza, a terceira caixa da Hal deu muito lucro E agora vai de novo cair aquela Survival Knife, vamos ver, aquela de 400 dólares, é ela mesmo Quinta caixa rolando, vamos ver, mano, passou a Hal, passou, passou Felipe Knife Lore, prejuízo, na, na, na, na, pelas minhas contas preciso de... 1, 500, mil, mais de 1.500 dólares para abrir mais cinco vezes a caixa da Raul. Então, vamos se livrar dessas faquinhas aqui. Tchau, faquinhas. Bora lá, caixa número 6. E já apareceu a Raul uma vez, mano. Carambite. Ficou na Carambite. Boa. Boa. 520 dolinhos Eu já até tô perdendo as contas de quantas caixas eu abri. Mas eu vou fazer as contas agora. Eu acho que essa é a sétima caixa. Beleza. Noma de knife. Top demais. Mais uma caixinha. Raul passou, ai cara, a Poseidon, falta um pouco, falta um pouco, deu prejuízo, ah Poseidon 845 dólares, seria um lucro muito bom meu, com essa daqui vai faltar só mais uma caixinha pra gente completar esse desafio abrindo 10 vezes, Wild Lotus, quanto custa? Oh! Mano, caraca, destruir A caixa, eu acho que é a segunda Skin mais cara, não, não, não, minto É a quarta, fazer as contas aqui, ó Primeira, segunda, terceira É a quarta skin mais Cara da caixa, tome, tome Wild Lotus, mano Pena que veio Battle Scared, eu não vou retirar Porque o float dela é muito alto, vai ser mais ou menos Assim, dentro do CSGO Float alto faz ela perder o brilho e ficar um pouco Desgastada, mas tô num profit Imenso agora, várias Faquinhas aqui, e eu vou ter que vender mais uma Vamos ver essa faquinha aqui Tchau Código promocional do Se você vier aqui no K-Drop Pra coletar o seu bônus aí De 50 cento de graça E 5% de bônus no depósito E vamos pra décima Cara, eu não esperava pegar a Lord Lots. Não esperava pegar Agora eu fiquei mais contente com essa caixa Vamos que vamos E veio uma luvinha Beleza, quanto? Beleza, beleza Deu prejuízo Eu acho que essa luvinha A gente faz um upgrade aqui Só pra ver se vira essa classe 60%, 60% Vai Tá fácil, tá fácil Opa, deu bom, beleza, tava no upgrade fast, já deu certo, não teve nem ansiedade E olha só a quantidade, mano do céu, a quantidade de itens que eu tenho aqui agora Tá dando quase 9 mil dólares em skins no meu inventário do Key drop. Eu vou ver o que, que eu vou manter, provavelmente esses itens aqui, eu vou fazer doideira com eles Deixa nos comentários o que, que você quer que eu faço aqui no Key drop com esses itens Vou fazer mais um upgrade aqui na doideira, na doideira, velho, deixa eu ver 30% de chance Toma お! <音楽> Não, agora chega, agora chega Duas vezes acertando Upgrade, agora eu tô Muito certudo aí, na moral Se você colar aqui no Kidrop, não esquece de usar aí O código Lugin e garanta também Moedas de ouro e pontos do evento Que tá rolando, mano, de acordo com o tanto Que você depositar aqui, você vai ganhando Bônus pra você coletar skins grátis, abrir Caixas grátis, dá pra depositar com pix, boleto Cartão de crédito e tudo mais, então acessa o link da descrição e dá uma testada aí no Kidrop, Que é um site que eu recomendo e confio A gente se vê no próximo vídeo, eu vou agora focar em pegar uma skin high tier aqui. Acho que uma Gangneer ou uma Dragon Lore. Acho que tá na hora. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou!